Alô, seguidores, é r no Ar. Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do Município Runegrense para atualizar umas informações para vocês que nos acompanham. Quem está conosco é a secretária, a doutora Simone Gondo, que tem essas informações, como por exemplo o decreto do uso das máscaras aqui no município. Secretária. Saúde a todos os internautas que nos acompanham, a equipe é R-Mix no Ar a toda a população em geral e aos nossos profissionais de saúde que já cedo estão aí no cuidado com a população rio-negrense. Então, Márcio, nós temos esses dois... Na verdade, são dois momentos bem importantes né? essa semana para que as pessoas tenham conhecimento. Duas notícias importantes. A primeira notícia é o Decreto 37-2022, que foi publicado na sexta-feira, onde ele torna facultativo o uso da máscara, da máscara tanto em ambientes abertos quanto em ambientes fechados. tá? Ou seja, fica a critério tá? da população a utilização da máscara. É, eu estou utilizando ainda, Márcia, eu acho que é um momento em que a gente deve ter bastante cuidado. A máscara também mostrou, nesses dois anos de pandemia, que ela nos protege também de outras doenças, como as síndromes gripais. Então, eu optei ainda por utilizá-la. É, e outro momento muito importante que acontece na verdade durante a semana inteira de 28 a 31 são os momentos de vacinação, Márcio, os nossos Posts já estão nas nossas páginas oficiais. Então, no dia 28, 29, 30 e 31, nós estamos com o programa Vacinação Itinerante percorrendo as nossas unidades de saúde. Cada unidade de saúde tem o seu dia específico e a população deve procurar para receber primeiras doses, segundas doses, as doses de reforço e para aqueles pacientes que são pacientes acamados, pacientes com comorbidades, a nova oportunidade da quarta dose de reforço. Então, assim, é muito importante a população estar atenta. Atenta, pais e responsáveis que ainda não vacinaram as suas crianças, é um momento ideal para procurar o serviço de imunização recebendo a sua dose de vacina contra a Covid-19. Secretário, outras informações, como, por exemplo, cuidado com a dengue, entre outras informações e cuidados que a secretaria tem? Mas nós estamos aí num trabalho constante, né? Junto com a Covid-19 que tomou aí todo o tempo durante quase dois anos mais, né? Na verdade, mais de dois anos, fechando aí quase três anos aí nessa batalha contra essa pandemia. Todos os outros serviços de saúde estão mantidos, tá? É, as unidades de saúde trabalhando a pleno vapor, o serviço de SAMU, é, o serviço das outras coordenações, como a Dengue que você passou, já a notícia né, de municípios endêmicos, tanto dentro do estado do Paraná quanto fora. Nós sabemos que as pessoas circulam, né, muitos caminhoneiros trabalham em regiões que estão aí com um número grande de casos de dengue, e toda, uh, todo cuidado, toda precaução é pouca nesse momento, porque a dengue mata também, Márcio. Então, a nossa equipe da dengue, nós temos uma equipe constituída que faz fiscalização nas residências, Passa orientando a população também, faz as campanhas de conscientização. E também, Márcio, tem os pontos específicos de armadilhas que nós falamos, tá que nós chamamos que são esses pontos onde pode haver é, proliferação aí do, do mosquito da dengue dentro do município. E esses pontos eles são monitorados semanalmente pela nossa equipe. Qualquer mosquito que apareça, com característica para o um mosquito da dengue, ele é recolhido e analisado e também encaminhado ao Estado. A população, é óbvio que está sempre muito bem cuidada, a nossa equipe é uma equipe muito responsável em todas as esferas né, de saúde aqui do município, mas nós precisamos, como sempre digo, Márcio, dessa parcela de participação da população em todas as esferas de saúde. Precisamos que a população no caso da Dengue, observe Márcio o seu o seu imóvel, não deixe é, vasos e plantas né com água acumulada, piscina que é, estamos saindo do verão e, e as pessoas não querem desperdiçar a água que foi colocada sem estar tratada, sem estar coberta, Márcio, porque isso é um ponto sim de proliferação do mosquito e nós não queremos sair do momento de pandemia da covid-19 que causou tantos danos e entrar aí no momento de dengue aí trazendo inclusive é, tristeza para né, famílias aí com óbitos. Então todo o trabalho em equipe é muito importante. Muito obrigado pelas informações da secretária de saúde aqui do município de Negrense, doutora Simone Grun, atualizando vocês que nos acompanham no RMIX no ar.